Olá pessoal, Fabio aqui, canal do lado de cá com mais um vídeo pra você daqui da sala da minha casa com essa luz maravilhosa uh, que me deixa até com a acústis um pouco mais limpa, vamos colocar assim, porque já faz um tempo que a gente nem barba faz, né, por causa dessa quarentena Mas vamos lá, hoje eu quero fazer um vídeo voltando às minhas origens Sabe aquela origem de brigão que eu tinha, lá, lá no comecinho, que eu fazia vídeo falando das pessoas isso e aquilo, então Hoje a gente vai fazer uma coisa mais ou menos parecida. Eu vou falar de duas coisas aqui. Vou falar de uma pessoa que está aterrorizando, usando a internet para aterrorizar você, imigrante, tá? E provavelmente você conhece essa pessoa e você já viu o vídeo dessa pessoa e você já leu postagem dessa pessoa no Facebook. E dois, eu vou falar sobre uma notícia que ela comentou que é mentira ou do jeito que ela comentou estava dramatizando tudo, pior que a Globo. E eu vou falar a verdade aqui, o que está que acontecendo. Então vamos lá. Essa pessoa. É uma tal de, acho que Renata é o nome dela, se eu não me engano. Cara, não me deu trabalho nem de descobrir o nome dela. Mas eu acho que é Renata. Ela faz, já faz um ano e pouco que ela faz vídeo na, na internet, talvez seja mais, mas eu acho que o primeiro vídeo que eu vi dela foi há um ano e pouco. Não, talvez até mais, porque quando o presidente Trump ganhou, ela começou a fazer vídeo. Falando que ele é um monstro, que isso é aquilo, que ele vai tomar as crianças. Cada vez que saiu uma notícia do Trump, ela vinha fazendo um drama digno de Oscar seria cômico se não fosse trágico e, e é sempre assim sabe ela falando o Trump isso Trump aquilo Trump isso Trump aquilo Trump isso e e aterrorizando aterrorizando o, os imigrantes que pretendem vir para os Estados Unidos ou aqueles que estão aqui por quê porque compensa para ela porque ela vai ela coloca medo e é, no final ela sempre fala uma coisinha assim ah mas procure um advogado por quê porque ela é advogada então é aquele negócio, olha, se você, você tem que ter medo, tá? Você tem que acreditar no que eu tô falando, acredita no medo que eu tô colocando em você, e você vai precisar de um advogado. Ah, por falar nisso, tá aqui meu cartão. E ela fazia vídeo naquela época, e eu, cara, não me descia, não me descia. Às vezes eu até comentava no começo, mas não descia. E daí eu deixei pra lá. Falei, ó, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá, que tem gente que acredita, né? Mas eu sabia que um dia eu ia voltar nesse lugar aqui, sentar aqui e falar dela. E hoje eu tô aqui falando dela. Porque o que ela tá fazendo é colocar medo, usando a internet pra colocar medo nas pessoas. E como eu sempre vim aqui pra poder, sei lá, pra debater essas pessoas, pra falar a verdade, eu tô aqui, de novo, colocando minha cara tapa, como eu sempre coloquei quando eu falei do Albertinho, quando eu falei do, do malandragem, quando eu falei do outro camarada lá que voltou pro Brasil, eu sempre coloquei minha cara tapa pra poder desmentir essas fake news que eles colocam aí na internet. Apesar que o Albertinho fala que é de direita, né? Mas isso é história para outro vídeo, que vai vir pra cá, pra esse canal. Então, continuamos. O que ela falou? Ela fez um vídeo essa semana, que foi o último vídeo que eu vi, que, cara, eu, eu, eu, eu, eu tento, eu tento não entrar nos grupos de imigrantes, ajuda comunitária, né, que eles chamam, nos Estados Unidos, na internet. Eu tento, mas volta e meia eu entro. E eu entro e eu vejo algumas coisas. E ela colocou um vídeo essa semana falando que o presidente Trump assinou uma ordem executiva que vai parar a imigração pros Estados Unidos. Eu falei, nossa, eu vou, vou ver o que tá acontecendo, né? E, porque eu sabia o que tinha acontecido, eu sabia o que o Trump tinha assinado, mas eu queria ver o que ela ia falar. E foi batata. Foi colocar medo que ele é um monstro, que ele é isso, que ele é aquilo, falou que estava na casa dela e que, e que ela tava fazendo um vídeo no, no Instagram, eu não sei lá, e que sei lá, mas que ele é um monstro, tá? Pra resumir, ela, o vídeo inteiro dela, o vídeo inteiro não, era pra falar que ele era um monstro e pra colocar medo nas, nas pessoas. E daí eu fui pesquisar mais sobre essa ordem executiva, o que, que ele tava fazendo, o que, que ele tava falando, quem eram as pessoas que iam ser afetadas e quem não ia ser afetado. Então, pois pois bem. E essa decisão, essa ordem executiva, que ela comentou e que, e que ele assinou, é no, em, acho que dia 22 de abril, é sobre sobre green card, processo de green card, falando que ele ia parar os processos de green card, tá, é, imigrantes permanentes, né, que eles chamam aqui, para os Estados Unidos, até que se resolva essa crise aí, do, uh, esse, essa pandemia. Só que, no que deu a entender assistindo o vídeo era dela, era que ele ia parar o processo de green card de todo mundo, que era isso, acabou, pá, acabou, não, não tem mais green card para ninguém. Fechou a imigração, fechou os portões dos Estados Unidos, ninguém mais entra, não tem mais green card para ninguém. E, e exatamente. Se isso fosse, esse fosse o caso, ele seria um monstro. Talvez. Mas não é esse o caso. O caso é o seguinte. Atualmente, tem-se 1.1 uh, milhões de imigrantes permanentes de green card que são aprovados por ano nos Estados Unidos. Com essa ordem executiva dele, o afetaria mais ou menos umas 300 mil pessoas. Então, um terço somente das pessoas que não, não pegariam o Green Card ou teria seu processo uh, delongado. Tá? Então, já aí a gente já vê que não é todo mundo. Ele não está parando a imigração para todo mundo. É só para essas pessoas esse um terço aí. E quem são os, os afetados? Primeiro, são as pessoas que estão aplicando para o Green Card de um país que não seja os Estados Unidos, de dentro de um país que não seja os Estados Unidos. Porque tem as pessoas que vêm para os Estados Unidos, casa com, com, com um americano ou uma americana e aplica para o Green Card, ou está com visto de trabalho e, e aplica para o Green Card de dentro do país. Essas pessoas não são afetadas. As pessoas que são afetadas são as pessoas que, por exemplo, aplicam... Vamos supor, eu sou cidadão americano, minha mãe mora no Brasil, ela está no Brasil. Se ela fosse aplicar para um Green Card, que ela pode, que eu posso aplicar para ela, ela teria que aplicar do Brasil. Então, nesse caso, ela seria, uh, ela seria afetada. O processo dela seria delongado por pelo menos 60 dias, tá? Então não é, ó, ela não pode pegar o Green Card, seria delongado por pelo menos 60 dias. Mas as pessoas que estão aqui aplicando de dentro do país, essas pessoas não seriam afetadas. E outra coisa, essa proclamação, essa ordem executiva, ela não afeta nenhuma pessoa que, que esteja aplicando o Green Card através do seu esposo ou esposa ou dos seus filhos ou, ou, ou dos seus filhos, ou os filhos uh, aplicando por causa dos pais então, uh, já aí aquela, não sei se foi ela que falou, se eu li em algum lugar, falando que que o que ia separar, que essa ordem executiva ia separar os filhos dos pais não vai, não vai ou esposo de esposa, não vai o, o, o, a pessoa que aplicou pro green card, porque tem um, um marido ou um, uma esposa, marida um marido ou uma marida, americano ou que tem uh, os filhos que aplicaram porque os pais são americanos, elas vão continuar com o processo normal. Não vai afetar, não vai demorar mais ou menos, vai continuar com o processo normal. E como eu já disse, isso também não vai afetar as pessoas que estão aplicando de dentro dos Estados Unidos. Tá? Com Adjustment of Status, que é, são pessoas que, por uma maneira ou outra, conseguiram aplicar para o Green Card dentro dos Estados Unidos, seja por troca de status, seja porque veio com visto de trabalho e está aplicando para trocar, ou porque casou, por qualquer coisa. Se estiver dentro dos Estados Unidos, não vai ser afetado. Essa ordem executiva também não vai afetar pessoas em processo de visto de investidor, que é o EB-5, tá? Independente do que ela está falando aí, que se você vai perder todos os seus investimentos, isso e aquilo, não vai. Tá, o... Porque tem duas partes aí, tem o negócio do green card e também tem o negócio dos vistos E se você está nesse processo de EB-5, de investidor, não vai ser afetado Outro grupo que não vai ser afetado é o grupo de vistos de estudante E, e o visto H1B, né, que é aquele visto de trabalho Também não vai ser afetado uh, o processo, se o processo já está andando, o processo vai dar continuidade Essa ordem executiva não muda nada na continuidade desse processo Independente se esses processos começaram dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos então, quem vão ser os grupos mais afetados? São, vamos supor, pais e mães que moram fora do país, ou parentes, tipo irmãos, que moram fora do país e estão aplicando por Green Card porque eles têm uma pessoa que mora aqui, que, são, que é um cidadão americano, ou que está tá aqui trabalhando com Green Card. Então, eles estão aplicando por um Green Card e eles estão fora do país. Então, esse grupo de pessoas vai ter suas aplicações reduzidas aí por 59%. Outro grupo que vai ser bem afetado, bem afetado aqui na, nessa questão de green card, de imigração e isso e aquilo, é a loteria do green card, que o Brasil acho que nem faz mais parte disso, mas a loteria do green card, não sei se vocês sabem, mas existe uma loteria que você vai lá, coloca seu nome, e eles aprovam, acho que 500 mil green cards por ano, é, para você poder vir os Estados Unidos e começar a vida aqui, né? É uma loteria da diversidade, para trazer pessoas de outros países para os Estados Unidos. Essa loteria, como a pessoa, para aplicar para essa loteria, ela tem que estar no país dela, essas pessoas não vão poder, talvez essa loteria vá parar pelo tempo que essa ordem executiva esteja acontecendo. Essa loteria não vai acontecer. Então, essas pessoas serão, esse grupo é o grupo que vai ser mais afetado. Eu espero que esse vídeo tenha mostrado para você a diferença de fazer terrorismo, eu chegar aqui e falar pra você olha, presidente Trump é um monstro ele tá assinando uma ordem executiva que vai parar com a imigração nos Estados Unidos inteiro e... olha presidente Trump tá assinando uma ordem executiva para poder diminuir a, a imigração pros Estados Unidos até que contenha-se esse negócio da pandemia aí. Ah, e por sinal não é todo mundo que vai ser afetado e sim as pessoas que estão nos países dela e estão tentando entrar nos Estados Unidos com um visto permanente Tá vendo a diferença? Tá. Então, antes de você cair nesse terrorismo virtual que acontece aí na internet, independente se ela é advogada ou não, sabe? A gente conhece o caráter da pessoa só de ouvir, sabe? Tem aquelas pessoas que a gente ouve e a gente fala, cara, não me desce. Então, eu queria só vir aqui abrir o olho de vocês para que vocês. Não acreditem em tudo que você vê na internet. Principalmente nessas ajudas comunitárias dos Estados Unidos. E vai ter gente reclamando de mim nesse vídeo? Vai! Coloque nos comentários abaixo. Vai ter gente defendendo a tal advogada? Vai, lógico que vai. Coloque nos comentários abaixo. Eu vou tentar responder o máximo de pessoas possível. Mas tem que colocar nos comentários abaixo, beleza? Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau.